Olá, mais uma alta definição e hoje vou vos falar de Restream e O que é? Vamos ver, não saia deste lado. Seja bem-vindo de volta à alta definição, se ainda não é subscritor deste canal. Saiba que aqui falamos de tecnologias de informação e comunicação, falamos de literatura, especialmente de poesia e entretanto, se ainda não é subscritor, por favor, subscreva, carregue no sino, deixe o seu like e partilhe com os seus para que possamos chegar e empoderar mais pessoas. Abro o meu browser aqui já tenho, por exemplo, páginas ou link, links que utilizo com mais frequência ou mais recentemente mais usados, certo? Se não tivesse aqui o link de acesso de Restream, é só escrever aqui na barra de estado: Restream, já aparece aqui: r e s t r i a, -A ok? E carrego neste botão e aqui já tenho os meus dados para fazer o -lo login. Se nunca tivesse utilizado teria que fazer o sign up também, fazer o cadastro em português que é, é o termo mais certo e depois pôr apenas as informações básicas e poder ligar. Também pode fazer login com a sua conta de, de Google, se tiver, ver, se não poderá fazer com o seu e-mail não terá problema nenhum, ok? Aqui já na página principal podemos ver basicamente as informações que podemos usar, ou seja, Restream.io é uma plataforma também para fazer livestream, fazer é produção e também gravar. Ou para produzir e depois lançar o evento, agendar o evento, live studio, recordem, como conseguem ver. E o programa já é utilizado por mais de 5 milhões de pessoas no mundo. É um programa muito, muito maduro. Okay, vou fazer login na minha conta para vos dar uma melhor noção do programa em si. O programa não é totalmente gratuito, mas tem funcionalidades gratuitas que podem usar sem data ou sem prazo de validade, aqui temos da esquerda para a direita temos aqui o logo e aqui ao clicar dá-nos o embaixo do Restream logo, temos o home, home screen ao clicar ali temos mais estão embaixo baixo agenda ou eventos, temos vídeos uh, storage, ou seja podemos vídeos que gravamos previamente ou depois de termos finalizado um live stream, o vídeo fica ainda aqui, temos o Analítico. Isto é o ponto forte, ponto forte do Restream YAO em relação aos programas similares como StreamYard e outros programas. O ponto forte do Restream YAO tem a ver com a capacidade analítica ao fazer multistream em vários canais automaticamente e behind the scene, ou seja, no backstage, ou seja, atrás da tela, atrás do palco, da cortina, conseguimos ver todas as informações, onde fomos vistos, quantas pessoas, qual é o género, demograficamente dando-nos a estatística exata da porcentagem das pessoas que viram o vídeo. Ou seja, o nosso live no Facebook, no YouTube ou no outro canal. Se no Facebook ver, por exemplo o Profile ou temos a conta a fanpage, ok? que é o meu caso. Conseguem ver aqui embaixo os canais que tenho ligado, Facebook, YouTube, Facebook. Consigo fazer através de Restream também, mas isso implicaria mais domínio, ou seja, a conexão com outro programa para que possamos fazer live por exemplo no Instagram. Instagram, a partir do nosso computador também, com o Restream Avançando, aqui podemos agendar também, agendar o nosso livestream ou para criar a pré-produção e depois marcar para se clicarmos mais em baixo temos ainda mais informações. Temos informações da nossa conta, do cadastro, programar o chat page, muito mais. Okay? Vou voltar aqui ao dashboard. Aqui no dashboard temos mais informação detalhadas em como podemos utilizar A1 Studio. Se clicarmos aqui vamos diretamente para o estúdio, aqui stream, stream with, ou seja, podemos escolher um programa terceiro, também muito poderoso para poder fazer uma produção muito mais pesada, neste caso, por exemplo, OBS, VMAX, etc, aqui podemos optar apenas para gravar, ou seja, record only, stream a video file, ou seja, aqui podemos optar por, tivemos um vídeo já pré-gravado, optar para fazer apenas live e passar apenas o vídeo que já tenhamos gravados anteriormente, ok? Vou entrar aqui no stream with studio para ver detalhadamente o que, é que conseguem fazer com este canal, ok? Como é que funciona basicamente? Ok, já estão a ver aqui também já porque tenho conectado a minha câmera esta câmara principal que estou a usar, basicamente para fazer tutorial neste momento, OK? Esta câmara está ligada e, entretanto, podemos, por exemplo, vir aqui no setting e escolher qual é frame, ou seja, a resolução que queremos usar o nosso vídeo. High definition 720 por 30 ou standard 480 por 30, OK? E eu vou escolher, por exemplo, vou deixar essa câmara que está, tenho o um web webcam aqui, esta webcam está já a gravar, se tivesse escolhido uma outra câmera já vai aparecer aqui também. Ok, deixo o webcam neste momento e tenho a possibilidade de ligar qualquer câmera que quisesse aqui. Uh, definimos, escolhemos a câmera e aqui o áudio, definimos qual é uh, o equipamento que queremos usar para fazer o live e eu estou a utilizar o Blue Yeti, um, o microfone Blue Yeti, para fazer o tutorial neste momento, podia, se não tivesse, podia escolher para não ter o feedback agora, o retorno do áudio, a voltar, não vou selecionar teria apenas que selecionar o microfone aqui, e neste momento estou a utilizar um headphone, também posso ligar aqui em baixo neste microfone, que é o microfone que estou a utilizar, e consigo ouvir a minha voz, e não só, também se tivesse a fazer, fazer live, perdão, se estivesse a fazer live com uma outra pessoa, conseguiria ouvir a pessoa sem tenhamos o retorno, muitas opções. E se tivesse posto a minha tela, a tela verde ao green screen e escolher aqui a opção para fazer mudar o meu background. Tendo todas essas predefinições selecionadas carrego e vou entrar no estúdio. Ao carregar já vão conseguir ver aqui exatamente qual é, quais são as opções que tenho aqui dentro dessa produção que é magnífica. Mesmo na versão gratuita conseguem ter muitas funcionalidades, muitos canais onde podem fazer o stream para okay. Aqui do seu lado esquerdo tem a sua câmera e quando tiver um convidado ou mais pessoas a entrarem vão aparecendo aqui o que terão, terão que fazer é apenas ligar este toggle este botão e eu desligo e conseguem ver tiro a pessoa e volto a pôr a pessoa no palco, ok? Tenho o meu nome aqui e qualquer convidado, cada convidado, melhor dizendo, que te fez posso pôr o convidado na tela e assim se vai até um, um certo número de acordo com o tipo da conta que te vede, Ok, aqui podemos escolher diferente layout que podemos utilizar, dependendo do número das pessoas também, por aí fora. Daqui em baixo temos o um microfone, a e share no screen, dever a fazer share no screen, como convidar as pessoas é só carregar aqui, o estúdio dá o link, é copiar o link aqui e enviar a qualquer pessoa em qualquer canal, pode ser por e-mail, pode ser por messenger, WhatsApp tudo que tiver ligado ah, no computador, ok? Guest, aí tens opções aqui, Guest can add channel to this stream, ou não, quem estiver a fazer a produção, terá essa liberdade de decidir, o que realmente pretende fazer, ok? Ligo, trago-vos aqui para ver os planos, ah, neste programa, terá essas opções, tem versão standard, tem versões gratuita e tem versões profissionais e tem versão premium, clicar fechar e daqui deste lado posso clicar em ir live quando tiver já selecionado todos os canais ou seja se clicar aqui conseguem ver canais para onde posso fazer o, o meu live stream para e posso escolher ainda muito mais se clicar ali em baixo adicionar destino tenho Facebook e Facebook, tenho Twitch, tenho YouTube, Twitter, LinkedIn e muito mais outros, mais de 30 dinos, mas para a maior parte das pessoas, principalmente da nossa comunidade, da nossa comunidade africana e particularmente guinense, utilizamos mais Facebook, YouTube, quanto mais ou quanto muito o Instagram. Ok? Uh, saindo daqui aqui dentro temos a sala de chat e se tivermos no live todo o comentário que as pessoas vão fazendo podemos apresentar aqui e como conseguem ver já na tela aparece aqui e se quiser tirar é só carregar novamente e retirar posso pôr chat overlay ao lado e por aqui por exemplo aparece assim em baixo New comment will appear ou disappear here e podemos por isso mostrar os comentários que vão aparecendo eu tiro isso e fecho e deixo o comentário apenas para depois ok e aqui temos o capture vou definindo dando mais informações por exemplo alta definição poética, Emílio Tavares Lima, dar todas essas informações, sugerir às pessoas, à medida que eu vou fazendo live, sugerir às pessoas para seguirem os meus canais também, noutras plataformas das redes sociais, por exemplo, conseguem ver, eu vou adicionando, isto já é uma produção que podemos criar e deixar e à medida que vamos fazer live, vamos adaptando pena as informações, consoante ao convidado que tivermos ou o assunto que vamos tratar. Perfeito? Seguinte, aqui no gráfico, podemos escolher, uh, temos muitas opções. Temos, por exemplo, o defeito, que é essa opção que estou a utilizar neste momento. que okay, deixa-me tirar só este Capture, e selecionar, e tirar. E voltando aqui, ok, temos este por defeito. Se selecionar este, conseguem ver, dependendo da preferência das pessoas, ou além escolher por aqui, e se quisesse mudar, eu não gosto deste, deste amarelo, laranja, posso carregar aqui nesta cor e escolher a cor de acordo com o meu canal, ou a minha página, o conteúdo, se tiver já uh, um grafismo definido com as cores, uh, para que uh, os meus seguidores possam identificar muito facilmente, entretanto, convém manter essa coerência, ok? Passando daqui, posso escolher o logotipo, quando por exemplo, Sempre exemplo, venda a versão gratuita ou não, tendo a versão, mas mesmo assim posso utilizar a versão gratuita e é muito bom, recomendo. Temos o Overlay, Overlay é exatamente essa, essa produção gráfica que aparece aqui à volta, tipo uma moldura e podemos fazer muita coisa com, uh, vou alterando e pode-se criar Overlay, por exemplo, Photoshop, Canva e aqui. Por exemplo, posso utilizar o Restream a Layout ou Overlay, exatamente se gostar e quero divulgar por exemplo o programa, mas não sou obrigado, então posso tirar, posso utilizar a Countdown minutos que faltam para começar o programa, como conseguem ver, e se tiver uma já produção anterior, posso pôr, eu vou tirar a selecionar, ok, e tiro, volto aqui, e temos background que podemos selecionar, como conseguem ver, ponho um background para dar um ambiente mais conchegante e mais, mais atrativo ao público. Okay. A partir do momento que vier toda a minha produção já pronta e decido ir ao live é só carregar aqui e vou estar live em todos os canais que já tenha configurado e conectado. Entretanto é assim que basicamente num tutorial muito rápido Uh, podem utilizar Restream.io Agora fica ao vosso critério uh, Restream.io Streamar é grande concorrência e também tem melão. Terei todo o gosto de fazer uh, um tutorial, falar dos outros programas que podem utilizar para realização do vosso live stream. Se gostarem deste tutorial, por favor uh, deixem me saber através dos vossos comentários e like para que possamos para que o, YouTube possa divulgar mais este vídeo e chegarmos a mais pessoas. E mais uma vez peço-vos que subscrevam o meu canal. Até um próximo tutorial.